Oh. Ah, beleza. Então, acho que já está no horário. A gente vai começar só fazendo todos bem-vindos aí. É... Nossa ideia de, de falar com... O... Ah, como eu escrevi até no meu, a nossa ideia hoje é tentar, assim, traduzir para o público, que é... bastante do público é leigo, né? Não é da área da saúde. Mas, fundamentalmente, a gente conseguir explicar também de forma... Fala, ah, Mateus De forma meio técnica para despertar a ideia nos, nos, nos profissionais de saúde principalmente os prescritores de como que a gente pode uh, utilizar esses recursos que existem aí a nossa disposição para melhorar os resultados das pessoas eu vou começar uh, aqui tá então, quer falar alguma coisa de entrada aí para o pessoal também? Bem, é, boa noite a todos aí. É, prazer estar aí com vocês. Quarta live da minha vida aqui é, no Instagram, segunda dela com o Vitor. Então, é, o cara é realmente meu guru aí no Instagram. Né? Bem, eu acho que a gente, para falar isso, é um tema bem atual né? e muito perguntado para a gente. Por isso que a gente resolveu levantar essa questão. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender e separar qual é a diferença do suplemento e para o alimento. Então, como o nome já diz, o suplemento é para suplementar e não é para você se alimentar dele, é, como algumas pessoas têm. Então, a gente tem que primeiro entender as grandes diferenças do suplemento para alimento, que são o quê? Primeiro, tempo de absorção. Então, a gente sabendo que o tempo de absorção do alimento e do suplemento são bem diferentes, a gente vai entender os momentos diferentes que você deve usar um suplemento ou um alimento. Outra coisa que você tem de vantagem no suplemento, a concentração exata do que você quer ingerir. Muitas vezes, na sua alimentação, a não ser aquela pessoa que tem uma dieta ali bem regrada, balanceada, pesa todos os macros, nutrientes, tentando entender a quantidade de micronutrientes que a gente consegue, mas nem sempre isso é possível. Isso dentro do seu dia a dia é viável, Para é, você que é o consegue taque. realizar. Exatamente, no suplemento você sabe ali por dose exatamente o que, que você está ingerindo dentro da sua necessidade no seu dia a dia. E eu acho que a outra grande diferença é a praticidade, que é óbvio que é, você em algum momento precisar ingerir aquela certa quantidade e está sozinho em casa, está no trabalho, não tem tempo. Eu acho que isso é uma estratégia também ótima, porque o suplemento hoje, enfim, bota num shake, bate e você consegue tomar. Então a gente primeiro tem que entender essas três diferenças, então uma coisa não é... uma coisa não tem o espaço da outra e as duas caminham juntas. Então, por exemplo, se você vai fazer atividade física, passou do seu horário de alimento e você tem meia hora ali para fazer, provavelmente nesse momento o suplemento vai ser muito melhor. Porque você não vai conseguir em meia hora fazer a digestão da sua alimentação e conseguir ter os micronutrientes que você quer, por exemplo, para um processo de hipertrofia, é, para alimentar o teu músculo ali como glicogênio durante a atividade física. Então, nesse momento, vai ser melhor. Porém, só dando exemplos práticos aqui, se você faz sua alimentação pré-treino, é, duas horas, por exemplo, uma hora e meia antes do seu treino, você já teria a condição, não necessariamente precisaria é, fazer o uso de suplemento, poderia fazer uma alimentação. A mesma coisa a gente fala após. É, então, o suplemento, se você precisa de um fuel time rápido, se você quer algo de absorção rápida é, após a sua atividade física, o suplemento vai ter um espaço muito grande. Se você não precisa, você não está num processo, por exemplo, de hipertrofia, que você não precisa essa janela anabólica, que você não precisa repor imediatamente após a atividade física, se você está fazendo uma atividade física para perder gordura, por exemplo, que você não quer se alimentar depois para não ter um pico sulínico e, consequentemente, não atrapalhar a lipólise, a mobilização de gordura, esse processo ali de queima de gordura como fonte de energia... Talvez você não precise suplementar e você possa fazer a sua refeição mais tarde, enfim. E isso vai te suprir bem. Então, acho que a gente vai estar aqui conversando sobre isso para colocar de maneira prática o que suplementar e tudo isso. Mas antes a gente tem que entender é, qual a diferença do suplemento para o alimento, que é a questão básica. Né? Beleza, gente. Assim, então, a gente vai começar aqui. A gente fez um cronogramazinho e pontos importantes. Primeiro, nós não vamos responder nada agora, então não adianta ficar perguntando ao longo da, da nossa live. Nós vamos responder depois, no final, algumas dúvidas. Até porque as pessoas se apressarem a perguntar coisa agora, provavelmente essas questões vão estar respondidas uh, durante a nossa live. Ponto 2, bem importante também, o que eu falei no começo eu vou repetir. Alguns termos vão ser técnicos, porque essa live um pouco mais voltada para profissionais de saúde. Entretanto, vai ser simplesmente de entender a ideia é a linha de raciocínio que a gente quer montar com todos vocês dependendo de sendo ou não um profissional de saúde beleza então falar rapidamente aqui do que que que, que, é, que, que é importante da gente fazer assim, eu quero os uh, pensando em suplemento né nós estamos falando aqui de suplemento pensando em melhorar de performance para melhorar saúde e composição física né porque composição física hoje é um parâmetro muito importante de saúde então como é que a gente avalia Rapidamente aqui, uma composição física. Não é através da balança, simplesmente, né? Nós temos assim composição física, nós temos peso de água no nosso corpo, peso de músculo, peso de gordura, peso de, de ossos. Então, a, a análise pura, puramente através de uma balança ela é um pouco míope, assim, né? Não nos dá mais ou menos o, o que, que a gente tem de composição de tecidos uh, corporais. E por que, que e, e como a gente poderia analisar esses tecidos corporais? Ou você mede através de um aparelho de bioimpedância. Porque são os mais, uh, mais acessíveis, tá, gente? Ou então você na academia, ou então alguns profissionais de saúde, né, em consultório, ou medir através das dobras cutâneas. Essas duas formas são muito boas. Uh, e aí a gente tem um padrão uh, ouro, né, que seria um exame muito mais complexo de fazer, que nós não vamos nos ater aqui, precisaria ir no laboratório só para fazer, que é o Dexa. Então, por que a gente está falando que é tão importante a composição física? Porque são tecidos que funcionam completamente diferente. Assim como a gente fala assim, ah, eu vou comer mil calorias. Pode ser mil calorias de gordura, mil calorias de proteína, mil calorias de carboidrato. Dentro desses alimentos pode ser uma gordura de tal jeito, carboidrato de tal jeito, gordura de tal jeito. Então, o nosso corpo ele é formado por tecidos diferentes não dá pra gente botar tudo no mesmo balaio. E cada tecido funciona de um jeito. Por que, que a gente... É... Tem tanto falado né, nesse parâmetro de tentar conseguir ter mais, melhor composição física em termos de ter melhor massa muscular, maior massa muscular. Não é para ficar bonito, apesar de que muita gente relaciona isso com beleza, mas fundamentalmente porque nós sabemos hoje que esse tecido muscular ele funciona como um órgão endócrino, ou seja, secretando uma série de, de elementos positivos do no nosso corpo, desde hormônios até fatores de crescimento, alguns peptídeos que podem. Uh, ajudar todos os nossos sistemas. Todos os nossos sistemas. Tal como a gordura, nós temos três tipos de gordura, funciona da mesma forma. Tem gordura do no nosso corpo que é boa, que é a gordura que ninguém enxerga. Tem a gordura que, que ela ainda não está muito bem explorada, ela uhum. pode tornar-se boa ou ruim. E nós temos a gordura ruim, que é a gordura que você não gosta. Geralmente aquela que você olha no espelho tá está disforme no lugar que você não quer, é a gordura branca. Essa gordura é a gordura perigosa. Então, se a gente não olhar a composição física, a gente não tem noção... De que, que a gente tem de peso. Isso é muito comum em mulheres. né? Não, mulher magrinha. Quando vai ver, magrinha, mas em termos de composição física, pura gordura. Por quê? Porque não exercitou. A gente vai falar sobre os exercícios que podem exercitar aquela tecido aqui. Não exercitou. Então essa, metabolicamente, ela funciona doente. Ela não funciona como uma magra, porque a balança está magra. Ela funciona como uma pessoa com sobrepeso. Justamente por quê? Porque aquele tecido muscular que secretaria uma série de, de, de substâncias positivas não, não tem em quantidade suficiente. E aquele outro tecido gorduroso, que é a gordura branca, está secretando uma série de, de, de substâncias ruins para o nosso corpo. Também funciona como um grande órgão endócrino. Essa gordura branca secreta uma série de histocinas inflamatórias e de substâncias que prejudicam todo o nosso corpo, os olhos até o cérebro até os ossos, tá? Então, a primeira coisa de avaliação é fundamental que a gente faça isso. O um Tanuri lá no Flamengo, ele, ele, ele é obrigado, né, Tanuri? É obrigado a avaliar essas questões para poder ver o potencial. Então, Tanuri, co co como é que. Então, isso se enquadra de potencial. Tô, olhar uma pessoa, um biotipo, porque isso é muito importante, pessoal. Eu tenho o biotipo X, eu não vou conseguir ficar Y. A gente brinca na musculação, na, né? quem nasceu para ser lagartixa não vira jacaré nunca. Né? Então, primeiro, nós precisamos olhar a composição física e entender o tipo físico da pessoa para que ela tenha uma noção real de até onde ela pode progredir. Aí está no tipos físicos aí. Uhum. Bem, isso aí a gente até vai falar bastante ali no nosso curso ali, é ótimo, né? Então, realmente, a bioimpedância. Não, deixa eu, só... desculpa, eu vou falar aqui. Nós vamos. Assim, e... Nós estamos aqui, gente, falando de uma forma mais facilitada para vocês entenderem. Como eu disse, a gente aprofunda isso nos nossos cursos, pessoalmente, para profissionais de saúde. Para mostrar direitinho para vocês, para a maioria que não é profissional de saúde, vocês vão ter que entender como que vocês devem ser avaliados. Agora, detalhes, talvez vocês não consigam pegar. E aí, no nosso curso, a gente... Adentra mais profundamente nessas situações para mostrar como a gente olha para uma pessoa, identifica e saber dizer para o nosso paciente Ó, Tu não vai conseguir o resultado daquela menina da revista, ou aquele homem lá, né? cada um tem um tipo físico É, Os tipos físicos nós temos o ectomorfo, né? o endomorfo e o mesomorfo Então de uma maneira bem leiga a gente vai ensinar lá no curso como calcular isso de maneira real, em números, para que você possa passar isso para a pessoa Mas, enfim, normalmente o ectomorfo é aquela pessoa mais longe de linha é, Que tem uma dificuldade maior em ganhar massa muscular Tem uma dificuldade maior é, em manter esse ganho de massa muscular Porém, normalmente tem um metabolismo ali um pouco mais acelerado E é uma pessoa que também tem uma facilidade maior é, a manter seu peso Não tem tanta facilidade para ganhar peso ou ganhar gordura o endomorfo, é, por outro lado, seria exatamente o oposto: seria aquela pessoa mais baixinha, mais atarracada, que se ganhar um pouquinho de massa já parece que está mais forte, é, tem essa facilidade para o ganho de massa. Porém, é, se não se cuidar também, é uma pessoa que tem uma facilidade maior para você ter ganho de peso, ser ganho de gordura. E o mesomorfo seria o meio termo entre esses dois aí. É, óbvio que composição corporal cada um vai ter a sua melhor, então assim, o IMC, como o Vitor falou, é algo aqui que a gente não usa mais, porque se você pegar um fisiculturista e ver ali o peso dele sobre a altura, ele vai dar como ele sendo obeso, e é uma pessoa que está extremamente em forma, como às vezes você pega uma pessoa magra, que parece que está dentro do IMC, com o IMC até baixo, porém com uma composição física ruim, às vezes com pouco peso, porém com muito percentual de gordura elevado, pouca quantidade de massa muscular, o que isso vai gerar uma diminuição do metabolismo basal dessa pessoa, e essa pessoa muitas vezes estaciona nessa perda de peso e não consegue mais perder peso, porque, Apesar de estar magra, eu já vi isso várias vezes no consultório, acho que vocês também, uhum. apesar de estar magra, uma composição corporal ruim, pratica atividade física de maneira adequada, tem até uma dieta boa, restrita, não é uma dieta rica em caloria, porém não consegue perder peso. Por quê? Atividade física a gente sabe que envolve 15%, 20%, 25% do teu gasto total diário e o teu gasto maior, que é o teu metabolismo basal, é todo calculado através da tua quantidade de massa muscular. Então, como o Vitor aqui falou antes, quanto mais músculo você tiver, mais energia você vai consumir para manter esse músculo, porque a gordura branca, principalmente, ali você não consome energia para manter, é um estoque de energia. Então, você vai consumir mais energia no seu dia a dia, que é o metabolismo basal, que é o que você gasta para fazer digestão, para escovar o dente, para levantar, para andar no seu dia a dia. Isso é o que a gente chama de metabolismo basal, que é responsável por em torno de 70% do teu gasto diário. Então, o teu gasto diário, você gasta mais energia para manter o teu corpo do que para fazer atividade física. Óbvio que a gente está falando de pessoas normais, não um ultramaratonista, uma pessoa que tem ali atividade física e busca performance, que vai ser outra demanda. Beleza, eu a desativei vida, os comentários. É? Eu desativei os comentários, a... porque senão fica travando para as pessoas ali e tem muita gente que fica postando, escrevendo coisa boba. Aí no final a gente abre os comentários novamente. A tu que é o administrador pode ir tocando aí do jeito que <risos> Então isso é importante, como o Vitor falou, porque a gente libera citocinas, que são as miocinas no músculo, que são necessárias, é... que combatem as adipocinas que você libera no teu tecido adiposo. Então quando você perde esse equilíbrio, você começa a ter... É citocinas inflamatórias numa quantidade maior do que o desejável que você não tem uma massa muscular para controlar outra coisa também interessante para quem sabe é, interpretar isso a gente vai estar tá falando um pouco lá no curso para quem é médico nutricionista trabalha com esporte é que a bioimpedância também te dá você consegue ver o através da água extra intracelular se essa pessoa está num estado inflamatório, está retendo líquido, se ela está desidratada, por que talvez esteja perdendo performance, para a gente entender tudo isso junto. Então, assim, a bioimpedância realmente, para quando você consegue entender, é um exame que te dá muito parâmetro. E a tua composição corporal diz muito ali, até para o médico, para quando você vai atender no consultório, você saber se essa pessoa vai ter uma dificuldade ali para perder peso, não vai, se está com uma retenção hídrica ou não, enfim. E você montar a sua estratégia nutricional. E a própria bioimpedância, as bioimpedâncias boas, te dão uma estimativa do teu metabolismo basal, como a gente conversou aqui também, para que o teu nutricionista, o médico, possa calcular o total de calorias diárias para essa pessoa e relacionar os períodos de atividade física dela. Beleza. E aí, então, gente... Uh... Partindo desse princípio de primeiro, primeiro de tudo, saber avaliar o paciente. E aí o Tanuri tem uma visão muito boa da forma de avaliação, de interpretar a bioimpedância. E aí não precisamos falar sobre isso no curso dessa vez, realmente. É, muita gente perguntando do curso. Eu até te desativei o seguinte. A gente postou fazer esses dias sobre o, a data do curso. eu deixo até ver aqui eu, rapidamente qual é a data. E aí, 28, 29 de abril. Quanto? 28 e 29 de abril. 28 e 29 de abril. O site chama Medicina Vanguarda. Medicinavanguarda.com.br tá? Mas a gente postou lá nas nossas, no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente já postou sobre o curso, tá, gente? Então, assim, é, partindo dessa primeira avaliação, que é fundamental, a gente pensa assim, agora eu, posso, agora eu sei o que, que eu preciso fazer. Ou eu preciso, então, mobilizar a gordura dessa pessoa, e entender que se eu mobilizar gordura alguém que já está magra, eu, eu não vou conseguir mobilizar gordura, o, o corpo vai, vai dar um jeito de guardar isso, ou seja, mas eu sou falsa magra, eu estou magra e estou flácida, não adianta perder músculo. Né? Obviamente o corpo vai tentar segurar, isso se, se a pessoa tiver no seu peso adequado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular a massa muscular, mas para isso a gente precisa enxergar isso e interpretar isso, porque a princípio vai se ganhar peso porque o nosso intuito é de aumentar esse, esse tecido corporal, que é de massa muscular, que vai secretar uma série de, de estocina, uma série de, de elementos que vão fazer com que o nosso metabolismo basal, ou seja, eu sentado aqui sem fazer nada esteja queimando, usando energia, só pelo fato de eu ter uma composição mais adequada, tiver um pouco mais de massa muscular e que essa massa muscular vai se alimentar. Eu que nós temos populações, no nosso corpo tem população de músculo, de gordura, de osso as nossas glândulas, elas todas se alimentam. Eu preciso entregar para a nossa glândula tireoide, por exemplo, funcionar? Eu preciso entregar selênio, eu preciso entregar tirosina, eu preciso entregar iodo, eu preciso entregar zinco. De onde vai vir isso? Da minha alimentação. E se não tiver o suficiente para isso, para o meu testículo funcionar também, para minha adrenal funcionar, o corpo vai eleger aquele principal. Então, dentro do, da nossa alimentação, nós vamos ter que uh, prover para o corpo. As, os tijolos todos e as substâncias todas para que as nossas fábricas consigam trabalhar. Então, segundo ponto aqui. Avaliamos uma vez outra. Como que a gente pode fazer para estimular uma via ou outra via? Eu quero estimular a massa muscular, que é a grande maioria das pessoas quer é estimular a massa muscular e perder gordura, né? E esse é o grande objetivo, e é o nosso grande objetivo do nosso curso, né? Definição corporal. Como fazer isso? Mas, para saber como eu faço isso, primeiro eu preciso enxergar a pessoa e entender se ela precisa perder uma ou precisa ganhar outro o que, que é a prioridade. E aí está o pulo do gato da história, que gente não vai se aprofundar aqui. Mas existem exercícios, então, que podem estimular o nosso sistema, uh, um sistema hormonal outro sistema hormonal. É, como a gente pensa, quando a gente pensa um pouco mais em ganhar músculo, nós precisamos pensar fundamentalmente em hormônios androgênicos, hormônios esteroides uh, sexuais, como a gente fala. Aí a gente tem a importância tanto de uma testosterona, que é tão conhecida, como do estrogênio, dos estrogênios, estradiol, como da de hidrotestosterona, que é uma, são derivados, né? são hormônios metabólicos da testosterona, tanto o estradiol como a de Se eu não enxergar isso, fica um pouco difícil de entender sobre o exercício que aquela pessoa está fazendo, se ela está conseguindo estimular aquilo dentro da capacidade que ela tem, por causa da idade dela. Então aí eu posso pensar em estimular mais uma via hormonal. Primeiramente, vamos pensar aqui, através dos exercícios físicos. Então, se eu quero construir um pouco mais de massa muscular, eu preciso estimular mais essa via hormonal. Se eu quero mobilizar um pouco mais de gordura, sabendo que estimulando essa via hormonal, construindo massa magra, de fato, a consequência disso é que, na, na sequência, provavelmente eu vou começar a mobilizar gordura, porque minha massa muscular vai aumentar meu metabolismo basal. Por outro lado se eu quiser puramente inicialmente pensasse assim, uma pessoa que é aquela uh, hipertrófica que ela tem muita gordura muito músculo tá grandona aí eu quiser mais mobilizar a, a, a, a, a, a queimar gordura né eu preciso pensar em vias que estimule essa lipólise e aí a gente já pensa em outros hormônios como os hormônios tiroideus, como o nosso GH Sim. como inclusive o hormônio do sono né isso é importante a, a regulação do sono aí o TANURI vai uh, Falar para vocês aqui, mais ou menos, basicamente, como a gente estimula essas, essas vias hormonais sem pensar em usar nada a princípio, né? através do exercício físico. Uhum. Vamos lá. É, adoro esse assunto, né? E até... É, Gera muita polêmica. Falando, né? e... Hã? Gera muita polêmica, a gente inventando tanta polêmica. coisa. É aeróbico, polêmica e é tem muita também. É, é, o Léo mais... da Marta está nos assistindo aqui. tá? Eu desativei o Léo da Ele fez um post muito interessante. Ele dizia assim: quem é que inventou caiobi engorda? As pessoas criam <risos> as coisas e a coisa se espalha. É, bom, bom lá Então, é, quando você fala ali de hormônios anabólicos, que ali o Vitor falou bem, a maioria das pessoas esquece, até o próprio Vitor não citou, na insulina, que é um hormônio <risos> anabólico que está diretamente relacionado com a tua alimentação e com a tua atividade física. Então, quando a gente fala de anabolismo relacionado à atividade física, como ele falou, a gente não pode esquecer do mecanismo da insulina e isso está diretamente relacionado à tua alimentação. Então, para a gente ter hipertrofia, existem alguns sinalizadores de hipertrofia e não existe um único. Então, pode ter sinalizado através de um hormônio anabólico, como a testosterona, por exemplo. Você pode ter sinalização de hipertrofia através de um de mecanismo mecânico, através da contração muscular. Você pode ter através da leucina, por exemplo, via mTOR. Então, existem diferentes maneiras para a gente criar hipertrofia. É por isso que em algumas pessoas, cada um, isso é individualidade biológica, vai responder melhor a um tipo de estímulo. Tem pessoa que com o estímulo da atividade física tem uma boa resposta. Tem a pessoa que com o estímulo de uma suplementação, é, sinalização de boa resposta. Tem pessoa que com o estímulo de insulina, boa resposta. E tem pessoa que você precisa repor um hormônio para você ter boa resposta, porque tem essa via deficiente. Então quando a gente fala de hipertrofia, insulina, alimentação, eu sempre digo que a tua alimentação tem que acompanhar o teu treino e o teu treino a tua alimentação. Então, de maneira prática, como que a gente fala isso? Se o cara quer perder peso, por exemplo, está numa dieta low carb, está numa dieta, num jejum intermitente, que são estratégias nutricionais que o teu nutricionista tenha prescrito, ótimo, eu acho até que inicialmente, para perda de peso, a dieta vai interferir muito mais do que a própria atividade física. Então, se essa é uma estratégia nutricional para perder peso, esse teu paciente, porém, não vai conseguir ter ganhos de performance. Por quê? Atividade física vai ter que ser numa intensidade mais baixa, de leve a moderada, porque o que você está focando principalmente é essa perda de peso através da dieta e não da atividade física. Se você quer hipertrofia, ganho de massa, não adianta você treinar em jejum, por exemplo. Por quê? Você não vai sinalizar essa via da insulina, que é altamente anabólica, é, que aumenta essa tua construção ali de músculo, aumenta a captação de glicose e de aminoácido dentro da tua célula, transforma isso em fibra muscular, você não vai estar tá ativando essa via. É, e aí você pode estar tá ativando outra para suprir, por exemplo. Aí são estratégias mais avançadas que a gente vai falar no curso como você fazer uma dieta que você não sinaliza a insulina e que você entre com hormônio, por exemplo, para atuar nessa via e que você consiga ter essa sinalização de hipertrofia, mesmo tendo ali um déficit calórico. Também é possível, enfim, mas aí não é o assunto aqui de hoje. Então, por quê? Se você termina a sua atividade física, onde você dá o estímulo, se você depois ingere um carboidrato, por exemplo, libera a insulina, que vai fazer o um aumento de ganho de massa, porém, não vai estimular a queima de gordura então esse paciente é um paciente o que precisa mais nesse momento ganhar massa ou ele está precisando mais perder gordura isso você vai conseguir entender através da sua avaliação inicial como o Vitor falou, através da composição da bioimpedância então eu sei se esse paciente é um paciente que eu posso fazer uma restrição calórica que por mais que ele perca um pouco de massa muscular, ou que ele não ganhe muita massa muscular, ele tem o suficiente, ele está na média para isso, ou ele está acima da média, eu quero perder a gordura. Então tá bom, eu vou estimular essa via em detrimento de perder o meu ganho de massa. Ou vice-versa. Você tem que entender também, é, claro tá que. Um pouco... E aí, detalhe, né? É que aí existem formas, aí sim que entra o poder do suplemento, né, Dayuno? Porque assim. Às vezes a gente vai ter uma estratégia dessa, no sentido de vamos primeiro perder e vamos tentar de outra forma segurar músculo que às vezes fica difícil. A gente pode fazer estratégia de, de, de grama, de, de, de proteína por peso, por exemplo, aumentar um pouquinho. Mas a gente também pode lançar mão de alguns suplementos que estimule, por exemplo, essa vida do MTOR. E aí que é o caso ali da própria leucina, que é mais básica, né? que está dentro do BCA, que se você não funciona, como é que não funciona? Tem a leucina ali dentro, que é um baita de um sinalizador. Uhum. Ou a gente pode ainda pegar o metabólico da leucina, e através da KIC acaba se formando o HMB, que é um aminoácido que dificilmente a gente produz numa uma quantidade grande, e aí entra de valia, fala assim, eu vou usar como se fosse um alimento que eu não consigo nessas quantidades... Uhum. Mas eu consigo colocar em forma de sachê ou cápsula, enfim. E aí a gente consegue usar né, de diferentes suplementos para tentar atenuar, às vezes, alguma estratégia nossa, ou otimizar alguma estratégia nossa. Desculpa. Então, não ótimo. Eu ia falar isso como você falou. BCA, por exemplo, ele é ótimo de uma maneira prática, por exemplo, para você usar para a pessoa que quer perder peso, porém quer poupar massa. Você pode usar ali antes. Ele, ele funciona muito mais como uma energia, um combustível para o músculo, mais do que um aminoácido para anabolizar realmente, como você falou. E através da leucina você sinaliza a hemitória e a gente consegue não ter uma hipertrofia, mas pelo menos tentar não catabolizar nesse processo ali de restrição calórica, talvez, para você perder mais gordura. O é, whey protein também... É uma ótima alternativa para você usar após atividade física, como a gente falou. Você colocando 14 gramas, é, por exemplo, em 100 ml de água, você consegue ali, uma velocidade de absorção de 14%, que é mais ou menos o máximo que você consegue absorver. Então você com 200 ml de água consegue absorver muito rápido 28 gramas de proteína, com pouco carboidrato, sem dar aquele pico de insulina, é, que a gente sabe que seria melhor para absorver, esse aminoácido dentro da célula, esse glicogênio, porém, a dificultar a perda de gordura. Então, uma estratégia anticatabólica que você vai ter uma elevação de insulina, sim, porém, muito baixa e não vai chegar a atrapalhar esse processo. Então, nesse sentido, é uma ótima estratégia que você consegue ingerir ali os micronutrientes necessários para tentar evitar esse catabolismo é... com concentrações de caloria muito baixa. Então, aí está uma um ótima indicação do suplemento nesse sentido, por exemplo. É... E, e as atividades, né? E os exercícios, né, Tânio? A, a escolha do exercício também é fundamental para cada finalidade. Agora. É. Com certeza. Então, por exemplo, é, primeiro você tem que entender o que é o teu limiar anaeróbio. É um ponto que a gente pode ver através da tua frequência cardíaca, é, da tua variabilidade de frequência cardíaca, onde você passa do teu limiar anaeróbio e onde você começa a usar glicogênio como fonte de energia. Então, o que, que significa? Se você está correndo na esteira, está fazendo uma atividade que queira perder gordura, se a intensidade aumenta, você vai começar a usar glicogênio como fonte de energia. Você não vai estar tá mais usando gordura. Então, vai ser boa essa atividade física, com certeza. Você vai estar tá se condicionando. O EPOC, que a gente chama, quando você parar essa atividade, você vai estar tá continuando consumindo, mas durante... Você vai estar consumindo pouca gordura. Então, você tem que saber qual é o limite para você não subir a sua frequência acima disso se você quer perder gordura. Dificilmente, se é um treino de condicionamento, você não vai passar do seu limiar. Então, se a pessoa busca performance, quer melhorar o tempo numa prova de 10 quilômetros, quer conseguir aumentar. É, a potência durante o treino de musculação, é, num crossfit, a quantidade ali de peso que vai fazer, ela vai passar do limiar e provavelmente vai ter que colocar um carboidrato aí. E aí como é que você pode fazer isso se você não quer ter esse pico insulínico? Eu acho que o ideal é você pode usar um grama de carboidrato é, por quilo, carboidrato complexo, baixo índice glicêmico, duas horas antes da sua atividade física. Por quê? Você quer evitar aquele pico insulínico, insulínico durante a atividade física, onde acontece muitas vezes uma hipoglicemia de rebote e quando você aumenta a intensidade, quando a pessoa passa mal, aquela sensação de que vai apagar, está vendo tudo preto, suando frio. Por quê? Ah, mas eu fiz uma alimentação antes. Talvez esse foi o erro até, porque deu um pico insulínico e fez uma hipoglicemia. Então antes da atividade a gente prefere carboidratos, normalmente um grama por quilo, de complexos okay. é, baixo índice glicêmico. Se e você tem tanto a, a comida como o suplemento, né? dependendo do, até da, da, da, da velocidade com que essa pessoa digere. Né? Porque tem gente que vai se assim, com preparar de manhã, não dá tempo de comer. Mas vocês veem que, assim, é, entrando já até numa questão que a gente vai falar aqui, é assim, suplementar é necessário? Não, mas é possível. Né? É, não há uma necessidade, há uma possibilidade. A possibilidade aliada ao quê? Ao nosso tempo. E há diversos outros fatores. Eu acordei de manhã, pô, não vai caber aquele tanto de grama de carboidrato complexo, seria uma batata doce, um inhame, um aipim, tal, de manhã, ou então mesmo uma fruta aliada a alguma outra fibra. Por ou Por exemplo, exemplo dá um é passado. dá um exemplo prático aqui, desculpe interromper, Vitor. Por exemplo, quando você termina a atividade física, que você tem uma redistribuição sanguínea, então o sangue que está no teu intestino, no teu estômago, vai para o teu pulmão, para o teu músculo, por isso que você termina e às vezes você está sem fome. Porém, sem fome. se você quer anabolizar, você precisa ingerir o nutriente volar, naquele e o momento. Líquido. E aí o líquido, por exemplo, tem uma é, aceitação muito maior nesses momentos. Então, por exemplo, porque você termina com essa anorexia, muitas das vezes, após a atividade física, principalmente em intensidade alta, e onde você exatamente precisa do carboidrato, e talvez nesse momento é uma ótima estratégia, porque o líquido você vai absorver bem, e você não conseguiria comer, e você precisa se alimentar naquele momento, e de maneira rápida. E aí nesse momento, até se você quiser é, ingerir ali o alimento, o marco-alimento, ou o suplemento, por exemplo, você quer anabolizar. Já o inverso, a gente quer um carboidrato, por exemplo, de alto índice glicêmico, para que sinalize a insulina e a gente tem essa sinalização aí de hipertrofia muscular. Então, é nesse esse momento. Efeito, é esse, esse efeito do pós, que a gente fica sem fome, é muito bem aproveitado e às vezes ele é utilizado até como recurso medicamentoso. Existem medicamentos que fazem que aumente a nossa circulação de noradrenalina, é que justamente esse efeito que a gente tem pós um exercício extenuante. E aí a gente fica sem fome, completamente sem fome. Então, são, são estratégias que a gente pode utilizar até para as pessoas, no momento que a pessoa come demais. Eu posso utilizar aquilo ali. Pós exercício, eu posso utilizar um suplemento que vai sinalizar, além de sinalizar, vai dar para o corpo um macronutriente e vai tirar um dos tipos da fome, que é a fome nutricional, que é a fome que está faltando nutriente, que daria logo depois aquela fome de leão. Ou eu já diminuo bastante a chance de eu comer pior depois. Utilizando um gatilho do exercício e um, um suplemento. É, tá, Núria, ali daí, o que, que a gente. Uh, continuando aqui. Então, é, a gente pode escolher diferentes exercícios, né? Para diferentes finalidades. A gente precisa saber escolher isso aí. Não é que a gente vai prescrever, nós somos os médicos aqui. E claro, o nosso curso tem a finalidade de ensinar, porque é aquela coisa. Às vezes nós nos, nos perguntamos, assim, pô, mas é um curso é só para médico? É nutricionista é educador físico? É... Ah, todo mundo tem que saber tudo. Não quer dizer que eu vou aplicar aquilo ali. Mas eu preciso identificar quando o paciente chega se ele está fazendo exercício errado. Porque se ele estiver fazendo uma estratégia de exercício equivocado, ele não vai chegar nunca ao resultado, mesmo que ele esteja usando qualquer outro recurso suplementar comigo. Assim como eu preciso entender da alimentação. Eu não vou, ser, eu vou prescrever, não tem problema. Mas entender, função, eu acho que aqui o cálculo poderia ser diferente. Aí o médico pode entrar em contato com o nutricionista. E vice-versa. o nutricionista entrar em contato com o médico, nós vamos entrar no final aqui, nós vamos falar sobre adaptógenos, fisioterápicos, sobre hormônios, né? Quais as indicações. Mas portanto, todo mundo sabe, sabe tudo, é E aí os exercícios eles vão conduzir o que, que eu quero uh, estimular no meu corpo. Se eu quero estimular mais a síntese, então, se está falando aqui, pô, eu quero queimar um pouco mais de gordura, eu quero estimular um pouco mais de massa muscular, uh, existem exercícios mais apropriados para isso. Pra ver. Uhum. É, vamos lá. Óbvio que, como você falou, é, o nome até já diz ali, vamos falar um pouco para as pessoas entenderem isso, até dos treinos concorrentes. Então, é, como o nome já diz, eles concorrem entre si. Então tem que entender o. Qual é o teu objetivo, qual é o teu desejo para você ter o melhor treino? Óbvio que você consegue é, ter hipertrofia muscular, por exemplo, não realizando o melhor treino para isso, consegue. Como a gente falou, existem vários mecanismos de sinalização ali, de hipertrofia que não são únicos exclusivamente através da atividade física. É um deles. Você consegue perder peso, é, mesmo não exercendo a melhor atividade física mais indicada para isso, Consegue também. Agora, se você estiver unindo os dois, o resultado vai ser bem melhor? É óbvio. É óbvio. Então, como o nome diz, já são concorrentes do treino aeróbio, anaeróbio, treino de força. Então, se você quer, por exemplo, a pessoa que está sobrepeso, síndrome metabólica, que a gente vê bem isso hoje no consultório, resistência insulínica, é, todo esse problema, aumento ali de gordura visceral, principalmente, você vai querer um treino que tem um volume maior, que ele te gere uma acidose maior, porque a acidose metabólica aumenta a secreção de GH, que é um hormônio que é lipolítico, que ele atua ali na síndrome metabólica, que ele vai melhorar isso, que ele tem indicação na resistência insulínica. Então você quer um treino que você consiga levar o seu GH, que para isso vai ser excelente. Se a pessoa, por exemplo... Aquela mulher que o Vitor deu o exemplo no início, que é magrinha, mas que tem o metabolismo baixo, pouca quantidade de massa muscular, é a falsa magra, magra, mas é composição corporal ruim, muscular ruim. Não adianta, ela vai chegar lá e falar, não, doutor, eu faço 10 quilômetros todo dia, depois eu entro na aula de spinning, faço mais 50 minutos de spinning em alta intensidade, ótimo. Vai conseguir ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo basal dela? Não. Então essa mulher talvez precise intercalar nisso aí um treino resistido, de força, que seja um treino tensional que a gente chama, volume menor, contra resistido de força, aumenta a intensidade, libera a testosterona que é altamente anabólico, vai favorecer essa pessoa ganhar massa, vai aumentar o metabolismo basal dela e vai facilitar essa pessoa a perder peso. Outra coisa ali que eu vejo também é em relação ao aeróbico, as pessoas falam que não precisam de aeróbico para perder peso, aeróbica é besteira. Eu acho que é a maior besteira que as pessoas falam. Como eu falei aqui antes, você consegue perder peso até sem atividade física. Mas no aeróbico é onde você faz beta-oxidação, é onde você usa a gordura como fonte de energia, é onde a gordura entra na tua mitocôndria e você usa isso como fonte de energia. Então se você quer queimar gordura, você tem que treinar o teu sistema mitocondrial. Que no fim das contas, para você perder gordura, são três processos mobilização do adipócito, transporte até a mitocôndria e oxidação, beta-oxidação na mitocôndria. Se algum desses momentos tiver uma falha, você não vai conseguir oxidar, você não vai conseguir queimar essa gordura. Então não adianta eu mobilizar essa gordura, eu transportar ela, se eu não tiver uma boa mitocôndria para oxidar, ela vai voltar e vai depositar como gordura de novo. E aí um detalhe importante, status mitocondrial, geralmente é em diário das nossas mães, é fazer qual é a qualidade, quantidade de mitocôndrias que a gente herda. Mitocôndrias sabe que é uma organela que provavelmente pela, pela evolução do ser humano ela era de era um outro um outro indivíduo né um ser vivo e aí essa a história é essa se instalou dentro do nosso corpo, das nossas células e ela acabou uh, sendo muito bem utilizada para gente. A nossa mitocôndrias tem até um código diferente do nosso, tá? Mas esse status mitocondrial a gente herda. Isso faz com que as pessoas sejam um pouco mais preciosas, mais cansadas, menos energéticas ou mais energéticas. Para que a funcionalidade da mitocôndria seja otimizada, nós precisamos tanto de exercícios, porque os exercícios vão otimizar essa, essa, esse funcionamento, como de tecidos que melhorem a quantidade de mitocôndrias, que são os tecidos que, que, compõem, que têm mais mitocôndrias, os músculos e as gorduras marrons. Então, a gordura marrom, que é aquela gordura que não ocupa espaço no nosso corpo, que a gente nasce em alguns locais determinados com gordura marrom, é uma gordura muito rica em mitocôndrias. E essas mitocôndrias vão fazer, através de um sistema, vão utilizar mais energia, ou seja, esse recurso energético dela. Vai fazer com que a gente mobilize mais gordura e acelere nosso metabolismo. E sinta-se mais energéticos. Então, a pessoa vai começar a fazer exercício físico, obviamente, as pessoas pessoa se fala, mas eu não tenho energia para isso, você é claro, você aumentar. A tua fábrica de energia, que é a tua mitocôndria Para isso precisa justamente do exercício E, só para terminar, já te passo aqui mesmo, Nós precisamos de nutrientes para que ela funcione Então se dentro da alimentação eu não, integra, eu não entregar Por exemplo, se eu não conseguir produzir A coenzima Q10 A coenzima Q10 eu posso fazer ingestão de, Através de suplementação E alguns medicamentos, como as estatinas Que são os remédios para baixar colesterol Inibem a formação da coenzima Q10 Mas é a pessoa que não vai ter mitocôndria Não vai conseguir ter mais energia, queimar mais, mais gordura e também praticar o exercício físico como deveria praticar. Deixa eu falar para entrar um gancho aí, isso é uma questão bem prática. Então, como alimentação tem tudo a ver com a tua atividade física? Se eu quero fazer uma atividade ali, como o Vitor falou, para estimular as é, tuas mitocôndrias, enfim, para ter estímulo mitocondrial, eu vou ter que, primeiro ter uma baixa ingesta de carboidrato antes, é uma ótima estratégia para que eu seja forçado a mobilizar a gordura e a usar a beta-oxidação. E aí eu posso, nesse momento, por exemplo, a pessoa que busca isso, um treino, para fazer é, hiperplasia mitocondrial, você pode usar a certina por exemplo, você pode usar o Q10, como o Vitor falou, você pode usar o ômega 3, você pode usar, pode B... usar vitamina B3, tudo e isso. De... E... O NAD, o NAD, o MDH. então tudo isso, por exemplo, são suplementos que você estimula a sua função mitocondrial, são ótimos para ser usados antes desse tipo de treino, que você quer fazer estimulando isso, ou, por exemplo, se você faz um treino anaeróbio, alta intensidade, que a gente já falou aqui, que não é essa via metabólica utilizada, que você não usa mitocôndria, que você vai usar glicogênio, porém, a tua recuperação é sempre em aeróbio, ou seja, sempre usando a mitocôndria, eu posso depois fazer uma privação de caloria após esse exercício, se eu quero aumentar a mobilização de gordura, e eu entrar com esses micronutrientes, por exemplo, pós atividade física de alta intensidade, quer seja musculação, o HIIT, o crossfit, durante eu não vou estar usando ali a mitocôndria, basicamente, mas após eu vou estar usando, eu tiro ali o carbo e boto esses nutrientes, é outra maneira de estar estimulando é, a mitocôndria com um, um tipo de treinamento completamente diferente. Então, é, vocês, estão, isso, isso vocês estão vendo que gente... nós estamos dando exemplos aqui de, de como entrariam os suplementos, né? ver vê que assim, é fundamental usar para ter resultado? Não, mas ajuda bastante. Até porque, assim, não é natural. Não é natural também eu pegar uma hora do meu dia para uma academia, ficar fechado. Naturalidade não é natural nem eu pegar água numa garrafinha de plástico natural, eu tenho que colocar assim, é uma outra questão. O que, que é possível e o que nós, nos ajuda né, na nossa vida? Óbvio, desculpa, e outra desculpa, coisa desculpa. ali, que às vezes o cara pode perguntar, tá bom, mas como o Vitor falou, isso é uma questão genética, diz um pouco ali da tua qualidade, então de uma maneira bem simples, leiga, da qualidade da tua mitocôndria, mas a pessoa pode falar, mas como é que eu vou saber se eu tô é, tenho uma boa qualidade ou não? Existem várias maneiras e até alguns marcadores Para ver se você está utilizando isso Durante a sua atividade física ou não Eu acho que é um pouco mais avançado Vou falar um pouco aqui, mas é mais para quem é da área Então hoje a gente através ali De exames ali do teu código genético Pode te dar uma perspectiva disso Através de marcadores bioquímicos No sangue, por exemplo Através do teu piruvato, do teu lactato Você pode saber Ou se até você é mesmo do ácido úrico Muita Com gente certeza. tem aumento de ácido úrico por um mau funcionamento mitocondrial, e aí essa pessoa pega e acha que é excesso de proteína, isso é a interpretação de exame que a gente fala no nosso curso também, acha que é por causa de excesso de proteína, diminui a proteína, aumenta o carboidrato e se ferra mais ainda. <risos> Exatamente. Então a gente tem marcadores que conseguem é, nos dizer muito sobre isso e como está o seu metabolismo mitocondrial, inclusive. Então, você consegue também, através de uma calorimetria indireta, você ver no repouso qual está sendo é, a tua fonte energética principal. Então, se esse teu paciente tá num, fez uma dieta cetogênica da tua nutricionista. A gente consegue ver se ele está em cetose ou não, é, após atividade física. Se você fizer um analisador de perfil metabólico, a gente vai conseguir ver as tuas zonas de treinamento Onde você para de oxidar a gordura E onde começa a usar glicogênio Para durante o teu treino você avaliar através da tua frequência Se esse teu treino está sendo um treino Onde você queira estimular a mitocôndria ou não Onde você está usando o carboidrato como fonte de energia Ou a gordura, por exemplo E estimular essas zonas de treinamento Consegue o médico, o preparador físico e o nutricionista Atuarem de maneira integrada Então isso, se você souber interpretar te dá todos esses parâmetros. Então, não são coisas ali de achismo, não. A gente consegue de maneira bem prática, simples até ver se você está é, nesse metabolismo ou não. E, em termos de suplementos, né, gente? A gente deu um exemplo de alguns aí. É, sei que a pergunta é inevitável, né? Mas qual é a dose? Que isso isso é, é o profissional de saúde que tem que avaliar e indicar. Mas para poder indicar, precisamos entender o caso de cada um, entendeu os exercícios que cada um faz e as limitações de cada um, que são limitações de comorbidades, ou seja, remédios já utilizados, Eu dei o exemplo de um deles aqui, que é a estatina, é, e também de idade, né? As pessoas vão passando com idade e vão tendo uma capacidade menor né, de produção de alguns hormônios, produção de algumas enzimas e de alguns antioxidantes também, da utilização deles e da performance das suas mitocôndrias, por exemplo, dos, nossos, dos seus músculos. Aí a gente vai de alguns suplementos aqui, Uh, que são interessantes para utilizar e que são, que vamos pegar o um básico, né? Também a gente falou do BCA que pode ser muito bem utilizado. Então, assim, é, são suplementos que, a princípio, todos poderiam utilizar. As doses é que são individualizadas, né? E, é, é, e as indicações de momento do dia, de, enfim, de exercício combinado com as, com as atividades, do, com os suplementos, é que devem ser prescritas individualmente. Mas... Além do BCAA, nós vamos para o mais antigo também, junto com o BCA, que é a creatina, que é uma amina que é uh, muita gente acha que é uma aminoácida, isso não faz muita diferença, mas que é uma amina que a gente tem em quantidade relativamente adequada para quem ingere proteínas animais, com uma quantidade deficitária, geralmente, em quem é vegetariano, isso não quer dizer que vegetarianismo é ruim, só estou colocando aqui que é uma mina que, que nos traz alguns benefícios interessantes quando a gente quer performance, melhorar a qualidade dos nossos exercícios e extrair o melhor desses exercícios, mais energia para fazer. E, uh, e é um, um suplemento que é muito antigo e hoje em dia é barato de ser utilizado e pode ser lançado em mão. Então, o que, que basicamente a creatina faz? Ajuda na ressíntese de, de ATP, justamente o que a gente quer. Ajuda para que na nossa musculatura eu consiga fabricar, refabricar a energia de forma mais rápida e que eu tenha ali o um elemento prontinho, numa quantidade adequada mais alta, né? para que naquele momento que eu optei para ser o único momento do meu dia que eu vou exercer exercitar né? Vamos pegar assim, biologicamente nós íamos passar o dia inteiro fazendo algum tipo de exercício, né? Claro que alguns momentos dormindo, descansando, mas o dia inteiro hoje a gente elenca uma hora duas horas do nosso dia para fazer o exercício e a gente dá tudo de nós naquele momento. Então, é bom que nós tenhamos toda a reserva possível de energia, como o glicogênio, ou então, dependendo da atividade, a gente não vai ter esse tipo de energia, que vai utilizar o oxigênio, a aeróbio e e que tenhamos algumas reservas de outros nutrientes que seriam muito importantes para que a nossa performance, ou seja, eu consiga, não é performance de atleta, não, é para que o meu exercício renda. Puxa, e aí a gente entra, por exemplo, com a... Com a a funcionalidade da creatina. A, creatina a gente consegue dar mais estoques Para as pessoas, além calculando O que mais ou menos elas vão ter na dieta delas Diária, além disso eu somo Então eu vou somar a quantidade de creatina Que eu quero dar para cada indivíduo Dependendo mais ou menos do peso das pessoas mas A gente tem alguns valores mais estáticos E através dessa suplementação Prover para a pessoa Estoques, para que toda vez que ela precisar Fazer recintes, energia novamente Ela tenha disponível uma grande quantidade <risos> Dessa amina então, de suarato e tal. Aí é muita gente. Ela incha, Ó, a função dela é justamente essa. Se não inchar, é ruim. Existe algum tipo de, de creatina, que é creatina nitrato tal, que entraram para tentar inchar um pouco mesmo, mas o que eu quero é maior circulação, maior aporte sanguíneo no meu músculo, ou seja, não vai inchar gordura no meu músculo para que eu consiga, com mais força muscular, me exercitar mais e ganhar músculo. Ou seja, ela ganha músculo, ela não ganha. É uma consequência. Do estoque energético do meu exercício, render mais. Tá, aí eu falei sobre. Eu acho que a dele travou aí. Espera aí que eu acho que travou ah, o teu meu irmão. Voltou, voltou. Tá, beleza. Aí eu falei da, da Recaretina. Fa... Vamos escolher um outro aí, que a Cristina é bem conhecida, né? mas vamos escolher um beatroot. Tá, tá? Que é o extrato tá. de, de, de beterraba. Uhum. Bem, uma então, coisa só a que prática das pessoas vida. fazerem também, em casa, fazer um suco de beterraba, né? Ou então usar o extrato para justamente aquilo que o Tano falou. Porra, ficar, bater beterraba. Às vezes eu não gosto do suco de beterraba. Além de bater beterraba, eu não sei quanto que vai ter do extrato que eu quero ali dentro, né? de betaína, de. de, de, de o vai explicar para vocês aqui, para o efeito que eu quero. Então, os estudos são feitos determinando. Qual quantidade de betaína, de nitrato eu preciso dar, do betruz desse extrato, para que eu tenha o efeito que eu queira? E aí ele explica esse outro suplemento, que é um pouco mais desconhecido, eu falei do me conhecido, para vocês entenderem aí que existem inúmeras possibilidades de suplementos que podem otimizar a performance. Uhum. E só fechando ali, na creatina, como você falou, então é importante também você entender para que tipo de atividade fazendo a correlação, que como você diz. A creatina ela funciona como uma reserva ali é, para transformar o teu ADP em ATP, uma reserva de do teu fosfato. Então para atividade anaeróbia, para corrida, não tem muito sentido. Então só tem sentido todo esse efeito ali, o mecanismo ali que o Vitor falou, só teria sentido num exercício anaeróbico, num exercício na musculação, no crossfit, num hit, num exercício de força. E só desmistificar uma coisa também ali é, da creatina. É que ela é ótima, você vai diminuindo os níveis dela também com a idade. Em idosos, você pode usar com toda a segurança, inclusive com níveis maiores. Por quê? Porque o idoso tem uma necessidade da creatina maior do que a gente, porque ele já está num processo catabólico maior. Então, se você quer é, ter esse efeito anticatabólico num paciente mais velho, idoso, você tem que usar doses até maiores. É... Quanto à questão dos nitratos, enfim, eu posso até falar de outras coisas, da beta que eu gosto também. Os nitratos, eu acho que a gente vem utilizando cada vez mais, tá mas são suplementos ali que para quem quer usar a melhora da performance é sutil, porque você vai melhorar o quê? Principalmente ter o aporte de oxigênio, é o que você espera, ter uma Vasodilatação, porque durante a atividade física você tem uma vasoconstrição, uma resistência periférica aumentada, isso é, interfere para o seu débito cardíaco, que a gente vai estudar no curso, para vocês entenderem. Então, você tem isso e é, os nitratos tentam ali impedir. Isso aí, consequentemente, você ter aquela famosa vascularização que as pessoas falam ali e você conseguir uma vasodilatação ter maior o aporte de oxigênio e nutrientes, tanto também como maior limpeza, ali, falando de uma maneira bem leiga, do teu hidrogênio para diminuir sentido. essa tua acidose ali, para você diminuir a tua fadiga central. É... Você consegue isso também com outros suplementos, mas a gente, por exemplo, lá usa muito, como você falou, faz até com a beterraba mesmo, em alguns momentos, né? todo mundo que tem a palatibilidade boa para isso, mas realmente a gente tem melhora de performance, não é aquela coisa sutil, porque não é uma coisa estética, porém, é, ajuda muito na gente, principalmente nesses exercícios, seria mais ou menos como hoje tem se usado também a tadalafila é, para isso, que é um vasodilatador também, e a gente já tem comprovação científica da melhora, não só no anti-envelhecimento como a gente usa, mas no esporte, você também faz uma broncodilatação com ela, então você consegue ter uma troca gasosa melhor, então hoje, por incrível que pareça, a tadalafila, que é o Cialis, é o Cialis, que é tem sido indicado para melhora de performance. Hoje é uma indicação formal, inclusive. Existe um fitoterápico também que se assemelha à função da ou Não, tanto. Os remédios eles sempre funcionam mais, né? A maioria das vezes ele tem uma função mais determinada, que é o ioimbina que era utilizado é. em mais mais menos com essa finalidade é. também. Mas tem gente que tem que Ótimo. É, outro, eu vou falar de outro suplemento aqui também, que eu acho que está na moda, né? que é a beta -lanina, eu gosto muito também. Demais. A beta -lanina, ela funciona mais ou menos como um sistema tampão, porque durante as atividades anaeróbias você produz piruvato, é, lactato, ácido lático, você aumenta a acidez, e na verdade não é o acúmulo de ácido lático que gera fadiga, e sim a acidez, isso gera uma fadiga central também, não só periférica, porém, por outro lado, como a gente falou, é exatamente na fadiga, nessa acidez, que você libera GH. Então, o treino que te leva à fadiga... Agora, eu acho que as pessoas estão começando a entender o raciocínio que parece que é complicado quando a gente entende ler o manual vê ver que é fácil. Então, um treino que te leva à fadiga extrema central gera acidose. É um treino ótimo para quem tem síndrome metabólica, por exemplo, quer mobilizar gordura, quer perder gordura. Para a pessoa que quer retardar esse momento da fadiga, esse teu limiar, é esse aumento da acidose a betalanina é excelente para isso então ela retarda a tua fadiga algumas pessoas têm uma sensação de formigamento de membros superiores de mão se usar é normal tá? isso pode acontecer é... então assim tem esse efeito placebo também mas eu utilizo muito a betalanina tem um resultado muito bom também principalmente nesses treinos ali é... que geram Resíduo metabólico, acidose, altas intensidades, então ele retarda um pouco a tua fadiga, melhora esse sistema aí de tamponamento ali é, de íons e também ali no teu piruvato e lactato, eu acho ótimo. Principalmente o exercício de intensidade. É. Eu acho que daí é o seguinte, gente, provavelmente, daqui a pouquinho, o vídeo vai se encerrar normalmente, porque eu acho que as lives, a não ser que eles mudado, ela tem uma duração de uma hora. Aí se apagar, Ah, pô! vai é, é, se apagar a gente fala de novo, porque sobrou para a gente falar no final, É justamente a parte que muita gente espera, que é a parte hormonal, que é a parte um pouco mais complexa aqui, de fitoterápicos, né, os adaptórios, que a gente chama por aí, e os hormônios, né? Se realmente, qual é a importância deles. Eu vou fazer uma, uma breve apresentação para vocês aqui. É, nós temos assim. Nós temos a nossa cadeia hormonal, que nós produzimos, e aí dependendo da idade, dos nossos hábitos elas são, e nossa até herança genética, elas são produzidas em maior intensidade, em menor intensidade, elas derivam mais para um lado, para outro e tal. Essa, essa produção é muito dinâmica, né? Então as nossas glândulas, elas trabalham numa sincronia, onde os hormônios, essa orquestra hormonal, ela acontece de forma diferente para cada pessoa em cada momento do dia. Então, nós temos cenários diferentes em cada hora do dia. Eu tenho um cenário de noite, que é um cenário de reconstrução, ou seja, de reparo celular. Para reparo celular, eu preciso do GH, eu preciso da melatonina, eu preciso da testosterona, eu tenho baixo cortisol. Eu preciso mais, durante o meu dia, de um pouco mais de atividade e essa atividade, obviamente, biológica seria de sobrevivência, ou seja, eu preciso um pouco mais de cortisol. E aí eu tenho pulsos de cortisol, eu tenho outros pulsos de GH, pulsos de cortisol. Então esse dinamismo hormonal é muito importante. Isso vai acontecendo porque muito relacionado à idade, porque obviamente que de determinada idade, quando eu sou mais novo, eu preciso de altas concentrações do meu GH e depois, com o passar dos anos, ele é, se torna um pouco mais estático. Assim como eu preciso de menores concentrações na né? infância de hormônios sexuais, até o pico da puberdade eles vão tendo um aumento. Tá? A tendência é que até os nossos 30 anos, mais ou menos, a gente coloque mais dinheiro no banco do que a gente tire. Né? A gente constrói um pouco mais do que a gente destrói. E o catabolismo e o anabolismo acontecem sincronicamente e ele é importante acontecer. Catabolismo não é de tudo ruim. Se eu usar catabolismo para catabolizar gordura, ele é excelente. Né? Então... É, com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouquinho A capacidade de síntese de hormônios Aí depende das nossas atividades, dos nossos exercícios As nossas, nossas Escolhas de vida, por quê? Porque se eu sinalizar muito, por exemplo De alimento adequado no meu corpo Eu vou ter muita síntese de inflamação Eu vou ter muita síntese de insulina Ele se tornará mais importante no meu corpo Do que outras funções Que eu tenho muito cortisol, muito, muito insulina Obviamente eu vou fazer o quê? Apesar da insulina ser tem uma função anabólica, anabórica para músculo, anabólica para gordura. Eu vou anabolizar mais justamente aquilo que eu não quero. E o cortisol é fácil de estimular essa via, porque pessoas estressadas que comem errado, e quem que não é estressado e come errado hoje, <risos> são uh, fortes candidatos ao desenvolvimento de obesidade de sobrepeso e de um status inflamatório. Por outro lado, se eu consigo uh, diminuir, gerenciar melhor o meu estresse, faço mais exercícios, por exemplo, com resistidos, eu tenho atividades que possam estimular um pouco mais essa via de síntese de hormônios sexuais, que culmina lá no testosterona, no estrogênio e tal. Eu consigo ter também mais, ter mais, mais otimização desses hormônios ao longo da minha vida. E provavelmente essa cena de que aos 30 começa a diminuir, ela pode se perpetuar e ao enfim, eu me mantenho até os 40, às vezes 50 anos, com boa produção hormonal. Isso é muito comum hoje, a gente atender. Está acabando, faltam 50 segundos, tá, gente? Então, eu só vou dar um finalizar aqui e a gente entra novamente. E espero vocês entrarem para a gente continuar essa parte hormonal. Então, é, não é tão incomum, aliás, é muito comum, noite também, a gente atender o pai e o filho, e o pai tem uma situação hormonal muito melhor que o filho. Por quê? Porque o pai teve uma programação metabólica diferente, se alimentou diferente, fez mais exercícios, não era tão sedentário, não comia tanto errado. E hoje em dia, essa geração nova fica mais em casa, fica mais no iPhone, fica mais televisão, no computador, se alimenta pior, fez, faz menos exercícios físicos, são pessoas... Então, a idade, ela é um indicador, mas o hábito de vida hoje é um indicador mais potente do que a idade. Está acabando o tempo. Cinco, quatro, três... 2, 1, um, eu, eu entro e tu me convida de novo, tá no lá tá do tá tá Rio. É, aí, vou desativar os comentários, e daí eu já, já, já volto com os comentários aí, tá? Pra gente responder algumas dúvidas no final. Então, dando sequência ao tema hormônios aqui, é, então, hoje, como eu estava dizendo para vocês, os hábitos, eles influenciam muito e já não é mais uma constante. A gente aferir uh, hormônios em relação só à idade que está acontecendo com uh, o status hormonal e a produção hormonal de cada pessoa. Tá? Os hormônios são fundamentais, mas não é fundamental usá-los para a gente ter uh, respostas adequadas aos nossos exercícios, se conseguir os nossos objetivos em termos de definição corporal são fortes aliados. Primeiramente, a gente pensa o seguinte, avaliar o status hormonal e saber que tipo de exercício, que tipo de alimentação vai determinar mais estímulos de um, conforme que eu quero, meu objetivo com aquele paciente, e mais estilo, o estímulo de outro, conforme que eu quero uh, para aquele outro paciente. Primeiro isso, nos hábitos, adequar a pessoa. Bom, na sequência, nós temos que avaliar, então, como que eu poderia estimular essa via Além do que o próprio exercício e, e, e o estilo de vida da pessoa vai fazer. Por quê? Porque é muito simples de entender. Porque a pessoa que está na lama, para tirar da lama, às vezes a gente não consegue a pessoa saia sozinha. A gente não usa os remédios para isso. Não tem remédio que a gente usa assim, Pô, mas sozinho eu não consigo resolver minha fome. Eu preciso de um remédio. Assim, justamente. Então a indicação do remédio é uma bengala para tirar a pessoa do buraco negro para que ela consiga, aí com um estímulo medicamentoso ou de uma suplementação, chegar ao resultado que ela quer, de ah, agora eu estou mais animada, por quê? Porque eu estou um pouco mais sem fome, estou conseguindo executar o plano alimentar. Estou sempre nesse buraco negro da fome. É, porra, eu também tô Então, como que a gente faz? Aí a indicação da gente avaliar normalmente o paciente, avaliar os parâmetros sanguíneos, para ver assim, será que vale a pena então dar um estímulo extra para esse paciente e será que ele vai responder a isso? Por que, que eu digo isso de responder? Porque a gente pode estimular tanto dando zinco, que as pessoas usam os MA para estimular a testosterona, na esperança de que o zinco <risos> vai estimular a testosterona. Sim. Quem disse que a pessoa está precisando de zinco, por exemplo? Se eu, se eu comprei ZMA, será que vai funcionar? Quem disse que a pessoa está precisando? Porque às vezes na alimentação dele, já tem zinco suficiente. Ou seja, ele vai ficar com esse de zinco, vai desregular o cobre, vai ficar com mais fome ainda, vai se ferrar. Então, <risos> e vai causar uma resistência insulínica. Então, a, a, os micronutrientes eles precisam ser avaliados. Sim, o zinco é importante, sim, mas ele é importante dentro de um conjunto, dentro de um plano alimentar. Ou Faz pode entrar, e muito é. utilizado, a gente pode entrar com os adaptógenos, né que são fitoterápicos, ou seja, muitos deles são substâncias de plantas, que nas plantas, tem, inclusive umas, algumas delas, têm funções hormonais das plantas, e que quando utilizados por nós, podem uh, potencialmente estimular, aí a ronda, é, pode estimular a nossa produção hormonal. <risos> Bom, aí existem muitos mitos, né, gente? Muitos mitos do que é a prática e é a ciência e mais. Existem muitas coisas que até a teoria não explica tão bem, mas a prática explica, e vice-versa. O que a teoria explica em base, endossa, mas que a prática não endossa. Aí a gente tem o problema do desenvolvimento de estudos. Porque os estudos, tal como são desenhados hoje, eles são desenhados para quê? a gente consiga dar comprovação de fato àqueles uh, medicamentos né, que são fortemente apoiados e vendidos pelas indústrias farmacêuticas, que precisam de grandes números de pessoas, precisam comparar pessoas tomando de grupo placebo, precisam ter grupos de pesquisadores certos que não saibam o que, que cada um está usando. Ou seja, é uma parafernália tão grande que é difícil realmente também de tornar... Esses, esses uh, fitoterápicos, adaptórios, uh, torná-los uh, evidência básica, sólida, né, para essa medicina baseada em evidência que a gente tem aqui. Então, basicamente aqui, queremos estimular, então, vias hormonais, pensando em exercício, pensando em idade, comorbidade, alimentação, aí a gente cai na possibilidade dos suplementos, e desses suplementos a gente vai falar sobre alguns deles aqui. Eu acho que a gente vai começar com o mais conhecido aí, Tanur, que é o tribulus, né? Porque todo mundo fala em tribulus terrestres, todo mundo conhece, né? Assim, eu não estou pensando em usar hormônio, estou pensando que a pessoa vai responder, vou usar o adaptógeno, tá? Tanur, conta um pouquinho do tribulus aí, pessoal. Tribulus terrestres, tá? Que é um estimulante, que é vendido em farmácia, inclusive, também pra, com a promessa de estimular a assim, síntese de testosterona, ou seja, aumentar a testosterona. Bem, é, na verdade, o Tribulus, que é proto ostina você devia primeiro me falar o que, que você ia falar aí para eu dar uma estudada antes ali, mas o Vitor me dá essas pegadinhas, né? Não, mas, assim, basicamente não precisa ser técnico nisso, né? Eu vou falar assim, pá, tem evidência... Não tem, vamos entende. lá. Não, eu tô brincando. A protodioscina, né? Que na verdade é o princípio ativo aí do tribulus e ela tem, ela mimetiza uma ação hormonal. Então, teoricamente, o efeito dela é, seria atuar no receptor ali de ideia para você aumentar a sua produção de testosterona através da ativação do DEA. Muitas das pessoas até não entendem isso e. Qual é o mecanismo? Então, por exemplo, se você está usando o tribulus, você vai usar o DEA junto? Não. você não vai. Saber, se você estiver tendo o resultado que você quer, você não vai saber qual dos dois que está tendo esse efeito. E depois, os dois, teoricamente, têm a mesma função. Então, a gente também tem que entender o que a gente quer quando a gente fala ali de fitoterápicos, enfim, desse tipo de estímulo, para a gente entender. Eu acho que o hormônio é sempre é, a última escolha, porém, muitas das vezes é necessária. Então, e mais seguro... E mais seguro, porque você sabe que você está usando a dose que a você dose. Tá usando, quais são os efeitos esperados. É, então, assim, eu, muitas das vezes, é, é o que eu utilizo. Mas antes, você tem que tentar, primeiro, adaptar o treino de um treino, por exemplo, tensional ali, de alta intensidade, musculação, e ver se isso diminui ali treinos mais curtos, que você diminui teu cortisol, se com isso você consegue aumentar sua testosterona, diminuir teu cortisol, pode usar... É, fitoterápicos, tipo relora, por exemplo, que diminui teu cortisol, é outra alternativa também que a gente tem que entender. É, a gente tem que modular todos os hormônios. Uma vez que eu consigo diminuir o meu cortisol, automaticamente eu estou aumentando minha testosterona. A gente, se quer hipertrofia, por exemplo, antes de usar a via hormonal anabólica, eu posso estimular, por exemplo, o ácido fosfatídico, que é o fosfator, que ele atua sinalizando o emitor, é, então, assim, eu uso bastante, eu gosto bastante até do resultado né, do ácido fosfatídico. É uma. Até porque ele, é um combina, ele combina a força de juserina, que é um depressor de sistema adrenal. Ou seja, ele ajuda justamente, né, além da síntese de imitor, a, a, o estímulo ao emitor. Por outro lado, ele cuida com o excesso de picos de cortisol, né, num, num mundo altamente cortisólico, praticamente, todo mundo vive estressado. Então, nós temos uma conclusão. Exatamente. De a gente pode combinar vários. Né? Então, exatamente. O, aí o ácido fosfatílico, fosfator, correlora, seria uma associação legal, por exemplo, também. porque a gente estaria atuando nessas duas vias, como ele falou, para regularizar esse cortisol e aumentar a testosterona. Você pode usar, por exemplo, o turquesterone. Achoganda. Achoganda é, pode usar o turquesterone, que também ele tem ali mimetização androgênica, então ele tem uma função <risos> parecida com tribos por exemplo, é, esse tipo de fitoterápico, normalmente eu vejo ali um resultado melhor até em mulheres, porque ativam via DEA e como normalmente ali, se você já tem a via de feminina, ele vai transformar esse ideia em testosterona, então normalmente esses fitoterápicos têm um resultado melhor, eu vejo na minha prática de diária, na mulher do que no homem. E é, é mais, é... se torna inclusive mais perigoso aí mulher. Né? se não, se não conhecer exatamente o mecanismo. Por quê? Porque às vezes o homem usa altas dosagens, e o máximo vai acontecer com ele vai aumentar o DHT, vai ficar, começar a cair cabelo, vir acne e tudo mais. Como realmente o DEA, ele conseguiu, que é o DHEA, que as pessoas conhecem a ideia, como ele conseguiu ser comprovado mais em mulheres, que acontece através do DEA esse aumento de hormônios sexuais posteriores, que você é tem testosterona, o que a gente pode fazer às vezes... Um uso inadequado, se alguém não conseguir acompanhar essas mulheres, é, na prescrição disso, com a promessa de ser natural, olha como são as coisas, né? É natural, eu vou usar o fitoterápico. Eu tenho um estímulo hormonal que possa bagunçar tanto a cadeia hormonal feminina, se eu não souber é, interpretar isso, que eu prejudico. Ou seja, a mulher usa uma coisa para ganhar um, uma finalidade, começa a cair cabelo, vinhar, que acne, engorda, mas você se sente irritada, ou seja... É natural, mas olha a diferença. E aí se eu quero, no final das contas, usar o triplos para estimular a testosterona de uma mulher. Ok, porque a testosterona está baixa. Eu vou usar o que é natural, que tem nada de natural, vou usar um extrato de uma planta. E aí, porque eu, eu acho que usar o hormônio é ruim para a mulher. Eu tenho mais insegurança, então, de usar um fito, porque eu não sei o que, que vai acontecer de conversão. Cada um responde o jeito, do que eu, eu vou botar... Um miligrama do, um do hormônio é um miligrama do hormônio, vai entrar como um miligrama do hormônio. Não vai entrar como 500 miligramas de um fito, que eu nem sei o que vai acontecer com o sistema hormonal. Tem muito cuidado com essas promessas, né, noite então, Não, mas isso é natural, uhum. natural mas não é natural. É, natural é, eu é eu também. Né? É, natural é a mesma coisa até do hormônio bioidêntico, que algumas pessoas vendem como um hormônio natural. E o hormônio bioidêntico, ele é bioidêntico porque ele tem a estrutura tridimensional... Idêntica do teu hormônio endógeno Então o que isso significa? Tem um encaixe ali perfeito Consequentemente diminui muito Os efeitos colaterais E tem uma ação mimetizada muito mais próxima Do teu hormônio Agora, isso é natural? Não, é sintético É produzido, ah, claro. não é natural Se for feito de uma maneira errada Vai ter efeito colateral e vai te dar problema da mesma maneira é, Eu uso ali muito? Uso, acho que tem menos efeito colateral Do que outros tipos que não são bioidênticos Sim, mas todos são sintéticos. que é... então, a gente que... vai preferir o remédio do que o natural, não é? Porque tem casa exatamente casa. Exatamente. Então, ali, como a gente tinha falado, eu acho que antes, quando a gente quer é, um aumento de testosterona, antes de usar o hormônio, que eu vou falar dele aqui agora, a gente tem que primeiro o quê? Ajustar o treino. É um treino que ele está fazendo que aumenta a testosterona fitoterápico, estou usando os que podem me ajudar com isso, cortisol, como o Vitor falou, é, tem ação antagônica, testosterona, estou regulando isso. E depois, alimentação, é a alimentação que está sinalizando ali hipertrofia, que está sinalizando é, anabolismo junto com o meu treino, pré e pós. E outra coisa que às vezes não é lembrado e que também interfere muito é a qualidade do teu sono. Então, a gente tem que lembrar que você produz GH e testosterona à noite, é onde você também aumenta a sua síntese proteica, tudo isso. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas não consegue ter um sono bom. E o sono bom não é simplesmente deitar na cama e apagar. É a qualidade do teu sono. Então, às vezes eu pergunto isso lá no consultório para o meu paciente, como é a qualidade do teu sono? Não, meu sono é bom, eu deito e apago. Mas você acorda sentindo descansado? Foi um sono restaurador? Ou você acordou com aquela sensação de que precisava mais duas, três horas de sono? Ah, doutor, eu acordo todo dia achando que eu preciso de mais duas, três horas. Eu falo, então, esse teu sono não está sendo bom. Então, isso dá muito sinal para a coisa... gente. melhorar o sono primariamente pensando no hábito, secundariamente pensando em momento do exercício e através de suplementos também. Então, os suplementos até eles são mais eficazes, suplementos fitoterápicos, adaptógenos, são muito mais eficazes em regular sono, muito mais do que em ganho de massa muscular. Porque o ganho de massa muscular, vamos ser sinceros já, já antevendo algo, a gente fala isso no nosso curso, nosso curso cursos tem isso, né? É a verdade do que a gente faz. É verdade, não tem enrolação. nosso curso é voltado para profissional de saúde, né? Não tem enrolação, não tem mentira. O que a gente já fez, a gente já fez na gente, a gente fala, ou em paciente, ou em familiar, né? Não tem essa, essa história. Então, vocês vão ver esses adaptógenos para sono funcionam, funcionam. Agora, é comparado a um remédio para uma pessoa que tem uma insônia que não resolve nada, não é? Pô, tem hora do remédio, tem hora do suplemento. O adaptógeno para ganhar músculo, funciona. No sonho até funciona bastante, você assim, vai ganhar pouca coisa, mas eu preciso ganhar muito, querido, ele não vai nunca funcionar o adaptógeno para ganhar muito, tem mínima condição, tem, a não ser que a pessoa tenha uma anomalia genética, não tem, não tem condição. Então, existe o um momento do adaptógeno, ok? É, ok, melhorar a condição de saúde e tudo mais, melhorar a composição física ajuda. Existe uma limitação da adaptógena, é óbvio, e mais, existe uma toxicidade, mesmo sendo um adaptógeno natural, porque é de uma planta, um grau de toxicidade com o tempo de uso, que é muito mais intenso do que a toxicidade de um remédio utilizado por um período curto, mesmo que um remédio hormonal. Remédios que são vendidos em farmácias ou manipulados. Não, esse estigma, né? A gente tem que tirar, mas, não, mas é um hormônio. Professor. Vem cá, você está usando uma coisa para aumentar o hormônio, qual é problema de usar o hormônio, se fosse o caso. É. E chegou, não, mas alguém, eu vi lá, a pessoa usa laptop e cresce no sonho, né? cresce no sonho, realmente, durante o sono a gente melhora muito. Né? Essas pessoas ficam com uma noção irreal, vão num curso com a gente e ficam com uma noção irreal. Nós propomos a ser professores num curso, uma noção irreal e não conseguem resultado nunca com os pacientes deles, é uma, uma sacanagem. Um profissional de saúde vai lá, assim, pá, eu quero ter resultado, vai lá com uma fórmula irreal, chega lá e assim, puxa, eu sou um um M, um merda, mas eu não consigo o resultado dos caras. É claro, tá usando que os caras não usam. Uhum. Faz parte da gente essa sinceridade, né, a gente? Para quem nos conhece, não tem não tem floreio com a gente. Uhum. Verdade. E aí, enfim, então, é, como o Vitor falou, a gente primeiro tenta tudo isso e em alguns momentos não vai ter o efeito e aí você vai ter que estimar, é, estimular essa hormonal Não tem como. Então, se você... Tentou regular o cortisol, tentou naturalmente aumentar a testosterona, tentou naturalmente bloquear as vias estrogênicas, enfim. É, ajustou a tua alimentação, ajustou o teu treinamento e não está tendo esse resultado, pode ser que realmente essa via anabólica hormonal seja necessária. E, como bem o Vitor falou no início, hoje em dia cada vez mais é, eu encontro no consultório crianças, adolescentes pelo estilo de vida, com a dosagem de testosterona lá embaixo, mulheres, uso de anticoncepcional, é, lá embaixo, e querendo um resultado que, infelizmente, se a gente não repor, não ajustar essas vias, não vai conseguir. Por quê? Porque, como a gente falou, você tem a, a via mecânica que vai estimular a hipertrofia, mas tem uma limitação. Você tem a via através de mTOR que vai estimular, mas tem uma limitação. Você tem a via anabólica através ali da insulina, através do seu treinamento, mas que tem uma limitação. E a própria via hormonal também tem uma limitação. Então não adianta, às vezes, algumas pessoas que acham que vai usar o hormônio cada vez mais, por mais tempo, porque depois, se você quer que são coisas diferentes, testosterona, base, é uma coisa anabolizante é outra. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra um outro, só estamos dando nome aos bois. Por quê? A testosterona base, você pode usar uma reposição de seis meses, um ano, dois anos, a vida inteira nesse paciente, sem alterar teu colesterol, sem alterar a enzima hepática, melhorando a tua função cardíaca, sendo um protetor. E o anabolizante, não. Tem sua indicação de uso, por isso que ele é produzido, por isso que ele é receitado, porém, ele tem limitação. O anabolizante tem um pico plasmático máximo e vai ter um período de resposta maior e que não adianta você passar desse período que você não vai ter essa resposta anabólica que você espera e vai aumentar os seus possíveis efeitos colaterais. Isso dura normalmente 3 a 4 meses. Passando disso, não adianta. Então não adianta a pessoa também achar que vai estimular essa via continuamente e gradativamente com isso vão ter efeitos maiores. Não vai acontecer. Também não. Então você tem que entender a limitação dessa via anabólico hormonal também, para você poder usar no momento certo, porque a gente vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Chega um momento que estabiliza o teu ganho de massa, o teu ganho de perfil. Nesse momento que você estabilizou o que você entra com o anabolizante para você continuar esse crescimento até entrar na tua janela de manutenção. Então você também não adianta perder esse timing, que não vai ter o resultado... Que você quer? Falei que estou vendo que o Vitor está se coçando para falar isso. Não, não, não. É que eu acho que daqui a pouquinho nós temos que acabar mesmo, que muito tempo nós já estamos aí, estamos, é uma, quase uma hora e meia. E, e são temas Vamos falar só prof... depois aqui, ó, é, que a gente vai falar no curso, para as pessoas não. É, vejo muito erro nisso também, quando às vezes está usando uma droga um anabolizante, um hormônio é que estimule isso, e tem alta de enzima hepática, tem outras coisas, tem esses erros, achando. Você tem que é, entender que a transaminase hepática, o nome já diz, é uma transaminase, é uma enzima que aumenta na produção de massa muscular, na transformação Exatamente. de proteína, na síntese de proteína. Então, se você está tendo síntese de proteína, é normal que aumente a tua transaminase. É até um marcador para você entender se está tendo síntese proteica ou não. Mas é, aí já é uma coisa creatinina. bem... Exatamente. É uma Minha coisa creatinina, bem vai aumentar, aumentando massa magra, não tem como, então só para a gente, no curso a gente vai estar falando sobre esses marcadores, como você ver bioquimicamente, até através da turina, marcadores de anabolismo, de catabolismo, se você está entrando em cetose, acidose durante a tua atividade física, está tendo resíduo metabólico, está sendo um treino tensional, está é, aumentando o teu cortisol, diminuindo o cortisol, como que a gente enxerga isso na prática? E os marcadores bioquímicos, para a gente entender isso no consultório, que existem sim... E às vezes tem muito erro ali de interpretação. Perfeito, cara. Eu vou fechar aqui, gente, só fazendo uma comparação para vocês, que muita gente fala assim, pô, mas isso é bobagem. Não, composição física não é bobagem. A gente já, tanto é que a gente foi numa sequência lógica lá no começo, né? Não é bobagem alterar, melhorar a composição física. Quanto a fatores estéticos, é óbvio que quem limita isso é o profissional de saúde. Fala assim, não, isso aqui está fora do patamar. Não vamos, nós não vamos conseguir isso. Tal como eu, como você sabe que a minha origem vem da. Do plástico, meu pai, meu irmão, uma história do suja plástico. Pra gente sempre foi natural o risco, o risco pela estética. Olha que isso é interessante. eu estava falando esses dias com um endocrinologista, um cara muito legal, vai estar no nosso curso lá, também. Bruno César, lá de Brasília. Um cara muito legal e realista. Fala e... comigo, é. Né? É, querido. E aí eu estava falando para ele, cara, minha vontade. de me... Cursos mesmo, é falar assim: me cabe. Então a gente aceita submeter uma pessoa a um risco cirúrgico para fazer uma, uma, uma cirurgia estética. E eu não vejo mal nenhum em fazer. Eu vou fazer a lipospiração, é risco. Ah, mas é um risco calculado. É risco calculado, mas é risco cirúrgico. Depois eu estou submetando a um remédio para um fim estético, para tirar a gordura do corpo, porque é estético, risco, estética, e a pessoa não precisa se alimentar bem. Não precisa mudar o estilo de vida. Às vezes, o que acontece que a gente vê na prática: a pessoa vai lá, faz mil lipos durante a vida, come mal, não ganha saúde, não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada. Isso é possível. Posso injetar uma toxina no meu corpo? Eu injeto na, na Camila, toxina botulênica? Posso. Posso fazer um peeling, queimar a pele de uma pessoa para levar? Posso. Todos os procedimentos estéticos eles imbuem um risco, que são riscos calculados né? Para quê? Para estética. Ou seja, a gente não pode nem condenar ou julgar dentro da medicina essa história de mas o paciente está indo lá, ele quer ganhar um pouquinho de músculo para estética. Pô, se isso mudar a vida dele. Vai ter melhor autoestima, vai se estimular para fazer exercício físico, vai se estimular para comer bem, porque pela primeira vez na vida vai ter resultado fazendo exercício físico. Isso a gente vê na prática. Isso aconteceu comigo, Eu tinha 18 anos, meu personal trainer naquela época mudou minha vida. Porque eu era aqui franzino, magrinho, assim, mudou minha estrutura física. porque Porque ele me deu resultado. Claro que não precisava ter é, é, feito coisa aleatória lá naquela época. que acontece? Essa é a realidade. Muito médico não fala. É realidade, acontece nas academias aí. Não, o cara vai lá, magrinho, franzino, treina, treina, come e não resolve nada. Daqui a pouquinho o cara cai na, na, na, na academia para fazer alguma coisa que essa é uma bobagem. Desnecessária. Por quê desnecessária? Porque um décimo da dose que o cara usava seria já o suficiente, não precisava sair fazendo tudo. Mas, enfim, é, é uma visão diferente que a gente tem realmente. Essa é ser um pouco mais verdadeiro mas realista, se eu posso meter... E, e, e, e quando, por exemplo, Vitor quando, por exemplo, a mulher vai numa médica e reclama que estar com espinha, e a é. médica é com acne, e ela fala, não, então vou passar um anticoncepcional para melhorar isso, melhor Aí eu pergunto: o que é o um anticoncepcional se não é um hormônio esteroide, ou seja, um hormônio sexual anabolizante? Então, e se a pessoa está usando um hormônio sexual anabolizante para tratar acne, espinha, pra... se isso não é uso de hormônio com fim estético, o que mais seria, né? Mas Exatamente. é realmente. E durante a vida inteira, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que vão usar, às vezes, para melhorar, otimizar a composição física. Estamos falando de dois, três meses, quatro meses no máximo. Nós estamos falando de uma vida inteira usando anticoncepcional. Enfim. E, e nem estamos assim, Estamos sendo realistas aqui. Estamos falando que deve usar uma coisa ou não deve usar outra. Nós estamos abordando de forma clara e imparcial. Essa é a realidade imparcial, esse uso, né? Por aí. Bom, gente, quer falar mais alguma coisa para eles aí? Tanur? Tá acho que é a nossa hora meu. Né? Não, tu nem abriu para pergunta aí, sei lá. Você que, eu, sei Opa, que eu... Eu é o gerente eu do negócio aí, não sei como é que é o. <risos> e, e já vamos reiterar o convite, então, aos profissionais de saúde uh, para o nosso curso. É um curso 28 e chamado... 29 de abril. 28 e 29 de abril em São Paulo. É... O site para inscrição é. Medicinaavanguarda.com.br, medicinaavanguarda.com.br. Fala, Rogerão. Olha o Rogerão nos assistindo aí, o, o Camões. Rogerão, é. meu ídolo. Rogerão fala que publicamente foi o cara que me ajudou a começar a trabalhar com MMA. Acreditou no meu trabalho há 15 anos atrás, quando eu estava me formando, que a gente abriu lá a Black House, depois Exidim. E sou muito grato ao Rogerão, um cara que eu aprendi muito. Maria... Trabalhamos alguns anos aí estava, no fisiculturismo estava. e sou muito grato a esse cara aí, o mestre é assim, uma pessoa fantástica eu sou fã, quem conhece ele é fã também. Não, e o Rogério é o um cara que fala abertamente, eu... Tanuri, tá no... fala assim, pô, doutor, primeira vez que me conheceu. Tô aqui com cinquenta e tantos anos, trincado, bem pra cacete. Pô, sou totalmente a favor de reposição, cara. Tô bem pra cacete, Meu meus ritmo. amigos estão tudo caquético, ferrado, e eu tô aqui. Tá certo, né, cara? Eu falo pra ele, quando eu ficar com a tua idade, eu quero. Não, não consigo. Tá assim, já é pedir demais. De se eu tiver metade, já tá bom pra caramba. É, cacete. E, a, e, e tem gente falando que não tem o preço do curso lá. Fala o seguinte, gente. Manda dúvida lá, qualquer coisa, lá no site, Medicina Vanguarda, 60, Rogerão. Vocês têm que seguir ele, 60 anos, Deus livre. <risos> você chegar perto disso, de... é, é, são seres mutantes. Ele e meu pai são seres mutantes, velho. Aquela estrutura física não tem como. Mas é. Né? é, é. Entra no site lá, profissional de saúde, é www.medicinaavanguarda.com.br, tá? E aí lá vai ter a área para inscrição, vocês mandam lá, é, a sua, tem dúvidas lá, enfim, a gente vai até averiguar, diz que não tem o valor lá, mas tem, uma, tem um campo lá para ser preenchido lá e tudo mais, e aí vão mandar as, as orientações para vocês, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, já passaram alguns. Ah, so... whey protein e leite de vaca, muita gente pergunta. Uma coisa é leite, outra coisa é whey protein. Whey protein é as proteínas isoladas do soro e do leite, não é o leite, né? Então é a proteína, assim como eu posso... Proteína de grama, tem proteína na grama, eu posso pegar a proteína da grama. A grama não é boa para comer, mas tem proteína na grama também, tá? Destaco aqui a importância de monitoramento, exatamente, o professor Rodolfo Fernandes. Exatamente, tá? É... Por isso que o curso serve para isso, para ensinar as pessoas a acompanhar isso, porque é fundamental a gente saber onde que a gente está para onde a gente quer ir. né algum risco contra a indicação do BCA Acabamos de falar, que não tem lá no começo. tá É claro que pessoas diabéticas, a gente tem que ter algum cuidado, né porque se a gente estimula a Mari, se a gente estimula a via da insulina através potencialmente através da leucina, grandes quantidades de leucina, a gente pode ter um estímulo inadequado de leucina. Tá? Eu vi Henrique... Carolzinho, eu vi aqui também, Ô, Carolzinho, eu mostro as tuas fotos no curso, viu? Tua foto é tão top que eu mostro antes e depois. Ginecomastia, tratamentos, pois conheço muita gente com anabolizantes. Ah, isso a gente ensina no curso lá, cara. Pode acontecer se a pessoa não controla a conversão de testosterona para estradiol e strona, tá? Pode acontecer. É por isso que existem formas, se a gente for estimular às vezes a testosterona, eu tenho que já prever o que, que pode acontecer. <risos> Pode ser que eu estímulo demais o estrogênio, se a pessoa já tem alta aromatase, pode ser que eu estímulo demais o DHT, ou seja, pode ter, criar ginecomastia, a mulher pode até engordar se eu estimular sua testosterona e pode ter aí queda de cabelo e todos os, uh, os efeitos não, não, não desejados aí. Tá, Núria? Não, o 3 não, não tá aqui relacionado aqui. Relação tireoide, modulação não. é Tireoide é muito importante. De Mireno, de Mireno também é um bloqueador hormonal, pois é um progestágeno, atrapalha todos os outros hormônios, atrapalha tudo. Mas as perguntas que estão aparecendo para mim são as mesmas para você, ou não é diferente aqui? Não tô sei, NutriPod, sim, é profissional de saúde. Como a gente já disse aqui, o nosso curso é voltado para todos os, no... os profissionais de saúde, porque todo mundo tem que entender um pouco de tudo e aí se limitar as suas prescrições à, à sua área de atuação, tá? Putz, tão tá atrás, tô é. Não sou profissional, ah, Tanuri mudou a minha vida. De 130 para 82 quilos, ó. Do cacete ver esses depoimentos aí, viu? Coisa Antunes. Ô, oh, Tanuri, ah, vou partir aqui. Inibidor de aromatase, gente. Pô, lá pro curso, não tem como, cara. Ah, é, são, são remédios, geralmente. Inibidor de aromatase, fitoterápico, nenhum funciona tão bem. Tá? Aí eu ia perguntar uma coisa. Glutamina, Tanuri. Glutamina. Ajuda pro... Bem. pro Bem, eu acho que a glutamina ela é o principal aminoácido dentro da tua célula, né? Então, assim, é um aminoácido não é um essencial e a glutamina ela é ótima porque ela consegue ser metabolizada em vários outros aminoácidos. Então, eu acho que ela tem uma função muito importante no teu corpo. Mas eu uso basicamente não para performance, sim, como substrato do teu sistema imunológico é, intestinal. Então, normalmente, eu uso de manhã... 10 gramas por dia ou 5 de manhã, 5 à noite E eu uso muito mais Algumas pessoas eu sei que usam como Anticatabólico, como aminoácido Não essencial, como a fonte ali De energia para Hipertrofia, eu não acredito sinceramente Nesse resultado da glutamina Eu gosto da glutamina como substrato Para o seu sistema imune E principalmente para a sua saúde ali intestinal Então eu uso diariamente Eu gosto, mas mais para isso Até porque, como você falou lá na frente, Vitor, e as pessoas têm que entender, anabolismo é construção, não significa única e exclusivamente construção de massa muscular. Quando eu estou é construindo células de defesa é anabolismo. Quando eu estou construindo cabelo é anabolismo. E às vezes, quando eu uso muita atividade física muito intensa e às vezes a dieta não está adequada, eu uso energia... Para isso, para o meu anabolismo, para a minha atividade física E eu fico com pouca energia para o meu sistema imune Por isso que muitas vezes Sistema, exercício físico de alta intensidade Pouca recuperação O cara fica doente, pega uma virose Enfim, então Principalmente para quem tem alta demanda Alta intensidade de atividade física Eu gosto da glutamina, porque às vezes não é raro Eu ver no consultório aumentar muito a intensidade, e aí você desvia para esse lado e você é, tem um déficit ali imunológico. Então, eu gosto bastante da glutamina para isso. É, tem algumas perguntas interessantes aqui de novo. O Guilherme, acho que entrou agora. Falamos 500 vezes do site do curso, cara. É, onde fazer a inscrição? Através do, do, do site www.medicinaavanguarda.com.br Caso não consiga fazer lá, queira mandar alguma sim. dúvida, porque lá tem o um conteúdo programático, né? A pessoa para ver se vocês vão entender. Porque às vezes é uma pessoa que, que não entende é que nada. Oh. Ô, Danilo, se tu falar, eles não vão ouvir. Porque dá um hum. som, dá um eco ruim para eles aqui. Falou, som, som. É, deu. É, então, assim, <coughs> site. Se não conseguir pelo site lá tem o conteúdo programático entenda se vocês vão conseguir acompanhar o curso porque é um curso avançado não adianta se assim, não vai ter o biabal o que que é o músculo né Eu Vou explicar de forma assim como como tratar o que fazer mas é, se não conseguir entrar no site mande e-mail para assim suporte@dr que é doutor abreviado suporte@dr doutor abreviado victorsorrentino.com.br tá porque daí as meninas lá do site elas ajustam para vocês, mas assim, ah, o curso de, de definição, definição corporal do Dr. Tanuri, Dr. Vitor, tá? Rapidamente eu vou ser bem rápido aqui para vocês. Pré-hormonal ajuda, já explicamos sobre isso, tá? Pré-hormonal seria andosterone que nem, nem se usa mais antigamente usar. Dura testor é bom? Depende, depende. É uma reposição hormonal, um blend de quatro testosteronas que pode estar indicado para algumas pessoas e contraindicado para outras. É... Ou por que falaram de ideia na mulher? Porque a mulher é, responde um pouco melhor à ideia, isso a gente explica lá também, mas responde um pouco melhor à ideia. Né? É, meu marido lutador pede peso muito rápido. Como recuperar? Ah, consultando. Tá? Não tem, não tem algumas coisas que são meio... Né? É, vamos para o final aqui. Putz, tem muita pergunta. Pris, é, não posso fazer o curso. Preciso de indicação profissional do Rio. Não dá, a gente tem tanto amigo no Rio e o Tanúria tem no Rio, né? Ou seja, tá aí, tá aí o, é, o, o profissional do Rio para vocês, para ti. É. tá? Ginecologista dela. o é um remédio Vai hormonal. Despedir. É um remédio, pode ser utilizado também o Sindrolona como, um reposi... como reposição. Mas, então, gente, tem muitas perguntas pessoais, não dá. tá? Não, não dá para a gente... A gente falou sobre reposição hormonal, não tem idade... Laxosterona a gente vai explicar, é outra, é outra promessa que na prática não, não é tão boa quanto essas promessas. Valeu, aqui no Vamos vamo lá, vamos vamo embora então, Danúria, que eu acho que já, já deu aí. Eu quero né? responder uma pergunta aí, eu não consigo ler aqui. Cara, tem muita coisa, aqui, não espirulina, não tem nada a ver com o tema espirulina, gente. <risos> até que não está menstruando, até que não está menstruando, nós vamos falar sobre isso no curso também. Esse é estímulo excessivo de cortisol. Quando a gente estimula demais a adrenal, adrenalina, cortisol nas, nas camadas de diferença adrenal, a gente tem uh, também um desequilíbrio, um desvio da produção e acaba piorando muito a, a, a produção dos hormônios uh, esteroides né, naturais nossos e isso pode regular a menstruação. É um sinal muito comum de atleta mulher não menstruar. Tá? E, e Só falar é Vou falar um pouco aqui só para responder que as pessoas falaram de aeróbico em jejum aqui. Isso aí, é, é, é, é, rapidamente eu vi eu, é, eu acho que o aeróbico em jejum é uma estratégia, mas ela funciona muito bem que sentido. Primeiro, desculpa gente que eu espirrei aqui um pouco com alergia. Primeiro, é um ótimo treino para você estimular a tua hiperplasia mitocondrial, como a gente falou. Então, então, vou desativar os demanda. comentários aqui porque nós vamos acabar, gente. Senão vai ficar muito ruim ler tudo isso aí. Pode tá. responder Baixa demanda ali de glicogênio, então, consequentemente, você tem que usar a sua gordura como fonte de energia. Outra coisa que eu acho muito bom o aeróbico em jejum, quando você tem dois treinos no mesmo dia e o teu treino principal é em outro horário, aí o aeróbico em jejum, para mim, é o melhor momento para você fazer. Se a tua atividade física, a única atividade física do dia... Vai ser o aeróbico em jejum? Não vejo muito sentido. Agora, se você vai fazer de manhã o aeróbico em jejum, 20 minutos, meia hora, e à tarde, fim do dia, tem um crossfit, a musculação, é uma estratégia porque tua fibra vai trabalhar com pouco glicogênio muscular, consequentemente elas vão ficar ávidas por glicogênio, após esse período você vai ingerir glicogênio durante o teu dia, então tua célula vai absorver isso tudo, vai ter uma sensibilidade maior a isso, e quando você fizer a sua atividade física na aeróbia, por exemplo, o crossfit, um HIT, a musculação, tua fibra vai estar lotada de glicogênio, você vai ter uma performance melhor. E se o teu objetivo final foi esse treino da musculação, o mais importante para você é ganho de massa, é melhorar a sua resistência, é uma ótima estratégia o aeróbico em jejum. Se você simplesmente quer fazer só para emagrecer, por exemplo, existem outras alternativas Outras alternativas melhores Enfim, até porque o aeróbico em jejum Não adianta querer aumentar muito a intensidade Porque você vai entrar em outra via Tranquilo? Então a gente Espera vocês de 28, 29 No curso e aí a gente vai estar Falando de tudo isso de uma maneira muito Mais profunda, bem prática Também é, onde a gente vai estar também abordando alguns casos clínicos, onde é, avaliação inicial, exame, resultado, antes e depois que foi prescrito, como interpretar os exames, como ali gerenciar a tua conduta, desde a primeira avaliação com esse teu paciente até o resultado final. É, e unindo, como unir todas essas áreas ali, a parte ali da, da atividade física, da alimentação, questão ali da tua saúde hormonal, enfim, é, de todas essas maneiras. Então, gente, vocês... então, é, deixa eu só adendo rapidinho a observação. Pergunta assim, ó, mulher. Ah, mas ideia mais indicada para mulher. Não usem, não usem sozinhas, não usem. Primeiro que é proibido vender no Brasil, infelizmente, mas é proibido. Ou seja, a gente não pode nem prescrever isso. A gente abordou o tema, tem muita gente que usa, tá? Segundo, não usem, principalmente mulheres, vocês não têm ideia das doses, não têm ideia do que, que ele pode esculhambar os hormônios de vocês ou pode ajudar-se nas doses adequadas. Não é prescrito no Brasil. Beleza? Então, aguardamos vocês no nosso curso lá, profissionais de Saúde, o site é esse, medicinaavanguarda.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem também de não conseguir fazer alguma, um processo pelo site, é, é suporte.com.br. DR, de doutor abreviado, victorsorrentino.com.br, que é a mesma pessoa, que a mesma empresa que gerencia nossos cursos, eu, Tanuri, as nossas uh, outras questões de internet, e... E é Victor uh, Cusé, deixa... Victor Cusé, vai ser em São Paulo, gente, e as vagas são limitadas. Acabei de receber uma mensagem dela, que praticamente 50% das vagas já, já, já foi embora, não agora. Ou seja, é... Vagas limitadas, tá? Quanto antes se inscreverem, seria mais, mais prático e não é papo, não é caô, porque a gente não é de caô, né? Não é de papo, não. É porque depois perguntaram faz... aí Vamos antes mensagem. pra gente, são dois dias de curso que eu vi alguém perguntando é. ali. Isso, depois Eles mandei mensagem pra gente, pô, mas eu não consegui, mas eu queria tanto que se programem antes, beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês todos e contigo, meu irmão. Eu sempre aprendendo contigo, não tem jeito. Então, <risos> tá? Pelo menos assim a gente encontra, né? <risos> Puta que <velho. risos> tchau, tchau, gente. Boa noite, Valeu, então, gente. abraço. Valeu. Tchau.